Gente, bem vindos a mais um Fundo do Baú, um quadro de entrevistas em que as celebridades mostram aquelas recordações de momentos importantes da vida que estão ali, guardados em casa, guardados no fundo do baú, apesar de serem pessoas que já deram várias entrevistas, já falaram muito de suas vidas, sempre aqui no fundo do baú surge uma história inédita e invariavelmente uma história bem emocionante. Né? Bem sentimental, claro. Tem gente que guarda objetos por 10, 20, 30, 40 anos. E hoje é uma alegria poder fazer esse programa e chamar para participar do fundo do baú a minha colega jornalista, Bárbara Gância. Bárbara Gância, que já foi durante... Anos, colunista da Folha de São Paulo, colunista de várias revistas, na verdade. Descobri, inclusive, que Bárbara Gans é colunista de golfe. Olhem só que loucura, Bárbara. Ah, pelo Muito amor de Deus. É, fui, fui, no passado. Oi, Lu. Oi, pessoal. Tudo bem, Bárbara? Que Tudo. alegria Deixa eu de me, ter me aqui, ajeitar viu? aqui. Eu tô tão curiosa para conhecer o seu baú, porque você tem cara de quem gosta de guardar coisa. Não sei se eu tô, se eu tô correta, mas você ah, tem eu cara. Sou louca, sim. Eu guardo coisa, que nem uma doida. Eu guardo e depois eu tenho que jogar fora tudo de uma vez, porque na minha casa não cabe nada. <risos> que tristeza, né? Meu Deus, essas limpezas são tristes, né? Tem que mas fazer são limpeza. Boas, calma. São boas. É verdade, é verdade. O que, que você guarda assim que você não se desfaz? Por exemplo, eu vou te dizer, esse quadro surgiu porque eu guardo muita coisa, porque é minha memória, né? Então eu guardo ingresso de show, ingresso de, de espetáculo, de teatro que eu fui, eu guardo é, coisas de hotel, é, recordações de viagem, panfleto, porque eu esqueço que eu fui para tal lugar. Olha que loucura. E você tem alguma coisa que isso. você não se desfaz? Eu, eu Olha, eu guardo... Hoje em dia não mais, mas eu guardava caixinha de fósforo, de hotel. Ah, eu tenho ainda. É, condicionador. Eu guardo um negócio que é assim, aqueles é, creme de passar no corpo de hotel, que depois não passo creme nenhum, e aí fica lá. E daí o que mais que eu guardo? Eu guardo a toca de banho de hotel, e daí eu, eu uso a minha. Ah, isso aí eu faço também. Eu uso em outras viagens. Sempre levo na é super prático, né? Depois caneta, aquelas, lápis, aquelas escovas de coleção? dente. Hein? Desculpa. Caneta, lápis, coisa de a jornalista. Ah, caneta. Olha, peraí, tem uma aqui, ó. Eu guardo Olha caneta de né? hotel. Cadê a caneta? Bela Sons, está aqui, ó. Aqui. Ai, meu Deus. Eu guardo caneta de todos os hotéis bacanas que eu visitei na vida. Ei, então essa, aqui essa é Não está entre os três. Não está entre os três. <risos> Mas tá aqui, ó, cada hotel, um mais chique que o outro, eu posso ficar me gabando aqui um mês com você. Que delícia, que delícia. É, isso é coisa e geralmente a caneta também. é boa. Hã? Geralmente a é caneta boa é boa quando o hotel é bom, né? Pois é, pois é. Mas você sabe é. que eu comecei a usar as minhas, viu, Bárbara? Eu sempre guardo coleção é. coleção de lápis, caneta. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu vou começar a usar isso aqui, porque só tá empoeirando, né? E, e vamos usar, né? Aí comecei a usar. Tô usando, tô usando. Velas também, comecei a usar, Isso, entendeu? é verdade, vela. Porque fica, né? fica juntando pó, daí você não pode mais usar a vela. Olha, você sabe que quando eu falei com você, te convidei aqui para o programa. Obrigada por ter aceitado. É super, super demorado um para conhecer as suas recordações. Eu sei que você é uma pessoa é, muito bem vivida, já viajou bastante, é uma pessoa culta que se interessa por coisas, portanto, interessantes, né? E e você me disse que você já tinha imediatamente dois objetos na cabeça. A gente vai mostrar três, pelo menos. Já mostramos sua coleção Sim. aí. Ah, e foi difícil para achar esse terceiro? para selecionar? Não, não, não foi, não. Coisa. Agora, eu peguei coisas muito pessoais, Lu. Eu, eu, Perfeito. eu não sei se, se vai se encaixar dentro do perfil. Perfeito. Eu quero saber mais de você. E eu acho que é através dessas recordações que a gente sabe mais de você, Bárbara, né? Bárbara, cadê seu nome? Peraí, que eu tenho tra... ah, o papel aqui. Até perdi ele. Peraí. Bárbara. Se ah, diz Bárbara. Barbarella. Maria Sim. Valarino Gancia. Aliás, o Gancia é italiano, como é que é a, a, a pronúncia? Gancia. Gancia. porque eu sei que ah. italiano é ch. Certo, olha que bacana, Bárbara. Então, esse é seu nome completo. Você nasceu em 10 de outubro de 57. tá? portanto, com 62. Vai fazer 63, provavelmente, Isso. na quarentena. Que delícia. Aí, tomara já. que não. Tomara, que, tomara não. que não. Eu vou fazer 50, Bárbara. 24 Puta, de me fale. Será que vai ser na Pô, quarentena? Pô, 50 na quarentena? Né? 50 eu estava 50... em Las Vegas, que nem uma Não me humilha. Exato, e não, mas também planejando. foi horrível, porque eu falava para todo mundo assim. Todo mundo que eu encontrava na rua, que Las Vegas tem muita gente, eu falava: Oi, hoje eu estou fazendo 50 anos para todo mundo. E, todo e mundo provavelmente estava usando ah, aquele é... negócio, Happy Birthday, aquelas coroas <risos> que eles têm. E as pessoas falavam assim: Ah, que bom para você, né que bom que você está feliz. <risos> é, tipo. É. Então, mas pois é, mas é a vida, né? É, enfim, estamos vivendo esse momento e vamos fazer do, do limão uma limonada. Se tiver que ser em casa, que seja procurar fazer de uma maneira bastante especial, né? Exatamente. Bom, eu acho que, eu acho que a gente pode começar sabendo mais da sua história, da história da Bárbara Gância aqui no furo do baú. Qual o primeiro objeto aí que você escolheu para mostrar para gente? Bom, eu escolhi uma coisa. Todos eles são objetos bastante únicos. E bastante pessoais, digamos assim. Não tem nada de precioso ou de, de grande valor, né? De, de... E antes da gente começar, Bárbara, lembrando que é para o pessoal curtir esse vídeo, que é para o pessoal compartilhar esse vídeo, super importante para o crescimento do canal, né? Convidando os seus Exatamente. Editores, Bárbara para seguirem também o youtube.com barra A gente tem resumo de notícia, indignada. Furo do baú, vlog de viagem, temos de tudo um pouco. Fazemos qualquer negócio prático. Eu já tô lá seguindo, eu tô seguindo. <risos> Obrigada, aliás, você ó, já participou do fundo do, do A Indignada e eu vou colocar aqui para o pessoal assistir. Ah, esse é o primeiro, é? tá? Isso aqui é um chapéu. É bonito, né? Muito. É um objeto assim, ó. É um objeto, que é um, tipo um peso de papel, mas é um chapéu de alpino. Os alpinos são uma, uma, um esquadrão da, do, do, do exército um esquadrão do exército da Itália. E na Primeira Guerra Mundial, o meu avô é, de, do lado do meu pai e o meu avô do lado da minha mãe é, eram alpinos. Porque a gente é do Piemonte, eu sou a única nascida no Brasil da minha geração. Depois meus, meus sobrinhos nasceram também no Brasil. Você é a mas... caçula de três, né? Isso, eu sou a caçula de três, meu irmão nasceu na Itália, minha irmã nasceu no Uruguai e eu vinha nascer no Brasil. E meus avós, a gente é de Turim, que é no norte da Itália, muito perto dos Alpes. Então, na Primeira Guerra Mundial, eles lutaram, ambos lutaram no, no exército italiano e eles tiveram nas montanhas. E é um, um, uma parte, do um esquadrão do exército muito sofrido, porque os caras têm que lutar no frio, no meio da montanha, é, e, e, é, e é um esquadrão muito valoroso, porque geralmente o exército italiano não é conhecido. O que é conhecido é o design italiano, a é, cozinha O exército é italiana, italiano é o de Branca Leone, que é o conhecido, Exatamente. Do design, que o exército é italiano. italiano né? Exato. Mas esse daqui, ele estava na, na, do lado da cama do meu avô, sempre e eu peguei do meu avô pai do meu pai que é o Carlos e eu peguei e, e foi uma coisa que coube a mim e eu fiquei com ele muito muito feliz de ter ficado com essa com essa lembrança dele que legal. meu pai na, na segunda guerra ele não quis ser alpino porque ele falou não isso aí já já muita gente Uh, da família, o que aconteceu foi o seguinte, quando meu pai tinha 18 anos, é, começou a Segunda Guerra, então ele teve que se alistar, Nossa, só que daí meu avô tinha, estava nas montanhas já, lutando é, pelos alpinos, e os alemães chegaram em Turim e falaram se o seu neto, sobrinho neto não voltar, é quer dizer, eles pegaram o sobrinho neto do meu avô que era o primo da minha mãe, e falaram, se ele não voltar, é, se ele não voltar logo, é, nós vamos, se o, se, se o pai da minha mãe não voltasse da montanha e se entregasse, eles iam matar o menino. E ele não voltou, porque estava lá, e mataram o menino. Então, minha mãe viu o, o primo dela ser assassinado com um tiro na cabeça de 16 anos de idade na frente dela. E eu escolhi esse... E aí meu pai virou entrou na, na aeronáutica. Ele ficou super assustado com essas histórias. Imagina! E, é, e, e meu pai era um pacifista nato, entendeu? E, e ele entrou na, na aeronáutica. Mas é, eu, eu peguei esse, esse símbolo aqui, que é um símbolo de resistência e um símbolo de, de não... Bravura, né? De bravura, é, né? Imagina de bravura e de não ao um fascismo. Falou e não a, ao nacional-populismo, e não ao nazismo, e a, a, a, ao belicismo, a guerra e tudo isso, porque nós vivemos em tempo de, de essa recrudescimento do nacional-populismo, que a gente achava que tinha acabado com Hitler, mas não acabou, e, e também porque a gente tem a pandemia, e a pandemia... As pessoas, eu vejo muitas amigas e muita gente falando: ah, não, mas agora já estou precisando fazer a mão, estou precisando fazer o pé, é, estou precisando pintar o cabelo, porque é a minha raiz. Então acabou a pandemia para mim, eu estou saindo e acabou. Gente, você imagina se meus pais, minha mãe tinha 16 quando começou a guerra, e meu pai tinha 18. Ele fez 18 quando o Hitler invadiu. Imagina se eles tivessem dito... Então, agora já me encheu o saco, eu vou sair tinha tomado um tiro na cabeça de algum nazista, né? Então, não funciona bem assim. A gente tem que ter mais resiliência. Eu, por exemplo, estou completando hoje, no dia de hoje, estou completando três meses de... de, é, de como chama? De pandemia de quarentena. Isolamento, de quarentena. Isso, de quarentena. Três meses. É, eu vou completar dia 19, março, abril, maio e junho, 19, eu tava no Egito, voltei do Egito e entrei em quarentena, voltei do Egito no mesmo dia em que eles fecharam a fronteira, saí ah. 12 horas antes que eles fecharem a fronteira, foi uma aventura, você eu tava, trabalhando tava... Você tava trabalhando? Você tava Não, trabalhando tava, você tava trabalhando? Não, tava passeando Puxa. passeando, fiz um cruzeiro pelo Liro, que, aliás, em breve estará no canal também, YouTube, ah, YouTube o nos meus vlogs de viagem, cruzeiro delicioso, templos maravilhosos. E você sabe que eu voltei e nem postei as fotos, porque no começo, especialmente, estava todo mundo tão down, né? Não cabe, bastante... né? Não. É, não. e aí eu falei, pô, mas, né, ficar falando de viagem, ninguém pode sair de casa, né? É, não, não Que virar de né? país, né? Então, não, agora a gente vai porque a gente está precisando, né? Agora, agora a gente tá precisando da tua viagem, a ah, gente viajar um pouco, né? Boa, boa! Vou é. providenciar, então, essa viagem no Egito, que foi o máximo. Aliás, antes tem uma de Portugal, que eu tenho aqui pouco, eu não publiquei ainda. Imagina. Mas que legal, né, Bárbara? Essa sua ascendência é, italiana, é, a sua família é muito tradicional, esse gancho, é, é uma bebida, né? É um vinho. É um começou como um vermute e depois o meu tataravô começou assim, olha. O meu tataravô -tata foi fazer uma, ele era farmacêutico e ele foi fazer uma excursão pela região de Champagne. Isso Quem nós estamos falando de que ano? 1700? É, 1840, uma coisa assim. Nossa. É, 1840 ele foi fazer uma excursão na região de Champagne porque ele queria ver como é que era aquela coisa do método noir, que é fazer o vinho ficar espumante, fazer, que lá é só na região de champanhe que ele se chama champanhe, senão ele chama vinho espumante. Uh -huh. E ele foi para lá e viu e fez a excursão e tal, como uma pessoa leiga. Aí ele chegou na região que a gente, da nossa origem, que é a região de Asti, e lá tem uma uva que se chama uva moscatel, tem é uma uva doce! Doce que nem o demônio, porque o demônio deve ser dois mil da boca, entendeu? É tão doce. Aí ele resolveu usar esse método que ele tinha aprendido nessa, nessa viagem. Ele, ele devia ser um cara que gostava de, de, de, de coisas médicas, porque, enfim, ele era farmacêutico e tal. E ele resolveu, a, a química, nessas né? coisas, e ele resolveu fazer isso e ele fez um vinho, que é um vinho de sobremesa chamado Asti Spumante. Que é um vinho que você toma com, comendo um bolo, comendo um panetone. É um vinho de sobremesa, que é, é, é espumante e é uma coisa bem, bem doce. Uh, enfim, e foi isso. E aí ele fez a empresa e a gente passou a perder muito vermute. Da... Tem uma coisa chamada Americano Gantia, que eu, eu tomo muito na Argentina. Nós temos um tio que foi para a Argentina, meu pai veio para o Brasil. Meu é, pai foi 32 anos... Tiveram uma passagem. 32 pelo anos Uruguai, desde né? a Desculpa, eu estava te interrompendo. Não, não, que também tiveram uma passagem pelo Uruguai, ou seja, a nada a para a América do Sul, Sim. né? Exato. é Daí e, meu pai e... veio passar um fim de semana no Brasil para comemorar o carnaval com a minha mãe e falaram: não, é aqui mesmo que a gente vai ficar. E aí foi isso. Que bacana, Bárbara, é. que bacana. Que... E, e essa, essa influência italiana na sua vida. É, como você acha que, que se apresenta assim, que se mostra, né? Eu tenho Olha. também o sangue italiano, Calabria e Veneto, né? Veneto é. é a minha parte mais fina, mais elegante, educada. Calabria sai é. de lá, que é Mas indignada, eu... brava. Eu sou de rodar a baiana com muita facilidade. Então, eu sempre falo, eu chego na Itália e já saio brigando com as pessoas. Então, eu falo que na próxima encarnação eu prefiro nascer sueca, sabe? eu, sou muito, eu chato. sou muito, como se diz, eu tenho o pavio muito mas por curto, eu sou leite fervendo. E depois... Entendeu? Então, é, eu, esse lado me incomoda um pouco. Mas... Por outro lado, eu não tenho muita intimidade com a minha descendência italiana, porque eu, um, eu estudei no colégio inglês. E aí eu vou te levar para a minha segunda vamos, é, vamos. lembrança. É uma lembrança do colégio inglês que eu estudei aqui no Brasil a vida inteira. E aí... Um, então eu, eu adotei essa cultura inglesa porque... É, não sei, eu me dei muito bem. Nossa, com... e que é completamente diferente, né? Porque a Itália não, é aquela zona, né? Meus pais, eles detestavam que eu gostasse <risos> tanto, entendeu? E, e meu pai sempre queria que eu falasse italiano com ele, para aprender. Hoje em dia eu agradeço muito, mas quando eu era pequena, tinha um tal de uma família trapo eu chamava. E é. era o Ronald de Golias, a Renata fronze o grande Otelo, tinha o João Soares, era um mordomo. E o Renato Corte Real, era uma, era uma delícia. Você sabe programa. quem era fã disso, que contou aqui pra gente no, no fundo do baú? O Zico, fã do Golias, ah, que é um ídolo dele. Olha que coisa O é, Golias era é uma coisa do outro mundo mesmo. E, e ele, então, e todo mundo me chamava, tirava sardo da minha cara na escola, os vizinhos de rua e tudo, porque o, o Otelo Zeloni era italiano e a família chamava a família Trau. Então, sabe, e, e eu tenho esse jeito de italiana e tal. Então, eu fui estudar no colégio internacional, porque era um, naquela época o colégio inglês não era essa frescura que é hoje em dia. É, hoje em dia, o colégio inglês é só para gente muito, sabe? Muito. E, é, e muito, e muito louca também. porque Antigamente, não, era um colégio que os filhos, as pessoas, trabalhavam nas multinacionais. Iam para lá consulados diria, né nacionais não tem mais tanto estrangeiro tem é, e consulados tal né exato e esse tipo de exatamente. coisa é Filhos eu entrei na porta italiana Aham. então e daí posso já mostrar a segunda claro estou curiosa vamos lá do São Paulo é, do... então, é, do... então é uma só povo, coisa é que para mim para mim é muito muito querida que é Vocês... eu, eu resolvi mostrar porque não faz muito sentido não parece fazer muito sentido mas vocês têm em mente o Harry Potter, né? Sim. Então, uh, o Harry Potter tem aquelas casas. Slytherin, Hufflepuff, é, o, a, a própria do, do, do, do, do Harry Potter, que é a Gryffindor. Essas coisas todas que... Cada um deles uh, vai escolhido, designado, que eles vão morar lá. E cada um tem uma casa que ele mora naquela casa. Uhum. Então, é, se você tem uma, uma personalidade mais, uh, tipo, na, na história do Harry Potter, se você é mais sonhador e não sei o quê, você vai pra Hufflepuff. Se você é, é, é vilão, você vai para Slytherin. Que okay. tem, que são os aristocratas vão tudo para Slytherin. Se você Sim. é na turma do Harry Potter, você vai para Gryffindor. Seria e um clã. Um, um chapéu né? mágico que seleciona as pessoas para cada lugar que eles vão. Certo. E na escola que eu estudava, o Simples, é, tinha, um, tinha duas casas. Você ou pertencia a Lancaster ou a York, que eram duas casas é, na época dos Tudors, dos, é, que era essa aqui. Ó. Eu pus aqui porque era uma coisa que você tinha que usar... Espera aí. Eu pus um aqui. Pin é, é um pin. Você tinha que usar uh, na roupa. Tá. É, então, pelo que não dá para. Não, não dá para ver, ver muito bem. bem. É, não, não... É, um, é um leão, que era o símbolo ah. da escola. Ah, Peraí, deixa eu ver. É, Peraí, onde é a câmera aqui, né? Mais ah, para baixo. É, aí, aí. aí dá para ver que é um leão? Deu para ver, deu para ver. Isso, deu que tá ver, em pé né? assim, né? O rabão aqui. Tá. Então, então a escola inteira era dividida entre Lancaster, que era vermelho. New York, York, que era branco. E aí, durante o ano inteiro, era igual Harry Potter. Você competia, tinha... No Harry Potter, eles jogam aquele jogo que é a Quidditch, que eles jogam de, de vassoura. Uh -huh. no, na, na minha escola, você é, é, jogava todos os jogos, vôlei barari, barará, barará, e também é, você tinha as, as competições de, uh, de, de, de soletrar de perguntas, de então, então, é todas essas coisas. E aí, quando você ia para o último ano da escola, você virava, é, virava prefect, que é tipo vigilante. Você era eleito, uma coisa assim mais importante. Você era eleito, assim, tinha 10 pessoas que eram eleitos a mais, mais, mais. E aí, você virava prefect e você, por exemplo, você ganhava um desse daqui. Ah... É, aí você Legal. virava importantíssimo e eu não estou falando só porque eu virei entendeu uh -huh. mas tá vendo tá aqui ó sim dá para ver bem isso aí deu para ver até melhor é deu para ver até melhor e daí você tipo você fazia, você fazia você fazia você impunha ordem na escola você dava você tinha uma sala que era só para os prefects oh. e você podia dar dar castigo para as pessoas, então os meus castigos eram assim, eu dava castigo, alguém estava correndo no corredor, eu falava, agora você vai escrever uma dissertação sobre a importância de plantar macarrão, nossa, a importância de plantar macarrão, <risos> aí eu falava, não, senão você vai escrever agora sobre como é que você planta ovos, falava, Mas, ou senão você vai colher mil coisa de grama na, na, na, na, lá na, no na, jardim lá é, então era tipo esse, esse tipo de coisa e as pessoas têm péssimas lembranças de mim, porque me tem como bully, porque eu porque eu fazia eles fazerem esse tipo de coisa, porque é o seguinte o que que acontece, a pessoa que foi muito peralta, que foi muito sacrificada pelos prífeitos ela acaba virando uma prífeita que sacrifica os outros Uhum. E, e ele só escolhe o rato. prefeito quem, quem foi, porque daí ele sabe o que tem que fazer. Então essa foi uma história. Eu acho que hoje em dia isso é proibido por lei, mas em todo caso naquela época funcionava. Deve ser, assim. porque era tipo um aluno com autoridade para é, né? Exatamente, é uma coisa... Obscena, digamos assim. Para né? a vida dos outros, né? É. é. Que então, coisa, que, e que legal, né? E você acha que você foi, então, escolhida não por seus atributos conciliadores? E né? Não, não, <risos> não, não. Eu, eu me dava muito bem em, em coisas como fotografia, edição da revista da escola. É, seja, eu já era jornalista naquela época. Eu editava a revista da escola, eu fazia fotografia, eu um, nessa, nessa coisa de soletrar em inglês. Eu era muito boa eu era melhor de não língua inglesa de não que não falava inglês em casa mas do resto esporte matemática química física eu era e sou lamentável entrei que... agora foi no Dante não não que Dante pelo amor de Deus essa escola que estudou meu irmão e minha irmã eu foi fui no São Paulo da escola inglesa não, não, não foi o Dante, não. Meus irmãos estudaram lá e eu, se fosse no Dante, hoje em dia eu seria assassina, ladra de banco, porque não. eu teria me dado super mal, porque é, eu não, não, não, não, me, não sou muito conformista. Então, não, essa interessante, escola... Né? Interessante que essa situação em que colocam é, esses alunos é, escolhidos aí a dedo, como você disse, é interessante, porque são então, mais ou menos os meios problemáticos e através dessa experiência, eles entendem muito da responsabilidade de ter que lidar com os outros, do peso não, e, outros. e não só isso, eu tive dois professores, o Mr. Mitchell e o Mr. Maxwell, que, um de linguagem, que é language, e outro de literatura, que foram tipo Sociedade dos Poetas Mortos. Eu lembro que uma vez eu, eu contei sobre isso na, no Saia Justa e eu até acabei chorando, porque eu fiquei tão emocionada que que eu até chorei e que eles me porque no sei você não precisava ter média para passar de ano eles faziam uma avaliação o jeito que passava de ano era reúne todos os professores e falam sobre cada aluno todos os professores juntos falam você acha que deve deve passar de ano como é que ela foi como é que não foi não é média e não é é uma avaliação global sobre você e aí esses dois professores meio que me adotaram e viram algum potencial, além de todas as merdas que eu apontava, entendeu? Então, graças a Deus, eles... Me... Você já era engraçada nessa época? Você já era Bom, falando Bem... já, com certeza. Mas é... já era engraçada, já era... Tem, tem uma pessoa que entrou aí que eu reconheci, que é a Paty Street. Ela, ela talvez possa te dizer melhor. Mas eu acho que desde pequena eu sempre fui assim, tipo... É, o que você diria ou uma pessoa peralta, moleca, essas coisas todas. Eu sempre fui meio que o centro das atenções e sempre aprontei horrores, horrores. Que bacana. Então, sim, é. eu não era subversiva, sabe, aquelas pessoas, mas era um pouquinho aterrorizante. Uhum. É, não era daquelas pessoas que não são de respeitar, né? eu, como eu, por exemplo, virginiana, sempre fui muito medrosa, então falava, olha, tem que fazer assim, eu fazia assim, porque morria de medo. De, das consequências e tem gente que não falava ah, e se eu não fizer assim o que, que vai dar né acho que uma é, dessas né é eu, eu por exemplo eu eu eu é, eu não quebrava as regras totalmente mas eu fazia coisa para dar risada o dia inteiro sabe eu queria mas era me divertir então e eu falava muito aí teve uma época que eu fiquei com calo nas cordas vocais de tanto falar e eu tinha que andar pela por aí pelo mundo com um bloquinho de papel e escrevendo, aí o professor entrava na classe e falava, nossa, que serenidade, que tranquilidade, vocês não estão percebendo? E eu puta da vida, entendeu? Porque eu não podia <risos> falar, e, e aí eles me punham para sentar sempre, assim, estava a mesa do professor aqui, eu tinha que sentar colada na mesa do professor, era um negócio ver, do outro mundo, do outro mundo. Se mantinha na boca que usa, né? Porque olha é. que coisa, nossa, ter calo na corda vocal, porque fala muito, na, né? Adolescente, <risos> me... e é grave, a coisa era grave mesmo, deu, a pra... Coisa era grave. É? deu pra entender. Você falou aí de viagem e tal, você é, teve essa formação na São Paulo, que obviamente te abriu é, muitas portas de oportunidades, porque é uma escola que você tá descrevendo aí pra gente. É, tão bacana era pelo menos né, nessa sua época e Maravilhosa. você também foi fazer universidade fora, né? Não, eu você nunca, você fui viajou muito, Bárbara. nunca fui para a universidade. Nunca ah, fui para a universidade. Eu não? estudei, eu fiz, ah, porque a escola aqui, o sem pouso, ele acabava... Nunca, nunca? Nem lá fora, nem aqui? Não. Eu, ah. O que aconteceu foi o seguinte, eu... Um, Acabei aqui uh, para entrar no científico, como se diria, o clássico, que é o Sim. superior, é alguma coisa... Ai, ah, meu Deus, eu sou tão É, desafiante. Hoje é o é o básico e o... Eita, galera novinha, conta aí para gente. Na minha época era o segundo grau, né? É o high Exato. Gris, né? É. É. É. E aí, então, eu fui fazer isso porque o, o sem pão acabava antes e não Sim. era válido para a escola brasileira. Então... Eu fui estudar no Canadá, primeiro, e depois, na mesma escola que eu estudei no Canadá, na Inglaterra. E aí você entrava, você, a equivalência do curso uh, na Inglaterra seria o primeiro, primeiro ano de uma faculdade. Tá? Só que daí eu. É fundamental dois, diz a Cristiane Tricherry, que nos honra com a sua presença. É o médio ilustre. também, o pessoal. é Oi, Cris, bem-vinda. O médio também, o pessoal. Ensino médio, é verdade. É, hoje em dia ensino médio. É, inclusive é. temos aí o um ilustríssimo também, o Paulo Vicelli, que está com a gente. Bem-vindos. É o, é, o grande Paulo Vicelli, que é o diretor do, da, da Pinacoteca, não sei se ele ainda é, mas por mim seria para toda a vida. Que maravilha, e... lugar lindo. Nossa, nem me fale. Ele fez um trabalho belíssimo. É, Cristiane Trichet, eu vou te falar uma coisa. Merda! Pronto, falei. É, agora, em italiano eu falei pra você merda, hein? Posso mostrar o terceiro? Pode. Não, mas a gente estava falando então do Canadá. Tá? O Canadá foi onde? Só para saber. É, foi 70 milhas norte de Montreal. Ou seja, ah, foi na mas... foi. Na foi na Costa Leste. Eu fui para Costa Oeste. Eu fui para ah, é? que era perto de Vancouver, British Columbia, maravilhosa, né? É, Nossa, mas maravilha. lá é muito melhor porque lá é calor. Não é como onde eu fui. Onde eu fui, acredite se quiser, fez 54 abaixo de zero. 54 abaixo de zero. Ah, mas eu eu pensei menos é brincadeira. É, eu peguei menos 30 no Canadá, em Benfa, A gente tá estava subindo lá uma colina lá para ir em hot tubs, imagina? Todo é. mundo a pé. E, e, eu, e eu tenho a seguinte uh, uh, percepção. A partir de 10, menos 10, menos 15, dá tudo na mesma. É um frio desgraçado. É dói. Não chega, chega a doer. Dói. Esse dói. lugar onde eu fui era tão frio, tão frio, que toda a casa tem duas, três saídas para a rua. Você abre uma porta... Fica mais frio. Daí você abre... Quando você vai abrir a, a porta... A vai... É. Quando você abre a última porta que dá para a rua, você tá toda encapotada com coisas na frente da cara, tudo. A primeira respirada que você dá, congela todos os pelinhos dentro do seu nariz. Então, você imagina o frio que não é isso. Doía. Eu lembro quando eu voltei pro Brasil, depois de um ano nessa escola, eu dormi uns quatro anos com... do meio do inverno com a janela aberta. É. Para nunca mais passar aquele... Para nunca mais né? ir para o Canadá. Nunca mais... <risos> Igual aquela história daquele argentino que fala... Ah, Mas hoje, você não voltou, não, não é possível. O Canadá é lindo, vai. Eu adoro o Canadá. É, é muito lindo, é muito lindo. É lindo eu também é. gosto muito. Mas, olha, é, é um frio que... Não, depois é assim, quando derrete a neve no, inverno, não, no verão, começa a primavera, é uma empurcalhada, porque tem tanta neve, tanta neve, tanta neve, tanta neve que começa a ser é só barro para todo lado. Aí começa uma mosquitaiada, porque a natureza vai... Levanta tudo. E começa aquela mosquitão desse tamanho, Deus me livre. Lá, lá o pernilongo é, é, é, é do tamanho do meu cachorro. O horroroso. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Vamos para o terceiro objeto? A Bárbara... Grossa, Não, o terceiro objeto do eu vou ter nosso quadro fundo o Balu, que é revelando os objetos que celebridades guardam de recordação e que trazem a, a lembrança, a memória, tanta coisa bacana como a gente está vendo aqui a Bárbara contar. Eu convido você, que ainda não é inscrito no canal, youtube.com.br a se inscrever no canal para assistir outros fundos do baú que a gente já fez com a Ana Paula Padrão, com a Fafi Siqueira Maravilhosa, o Fábio Pochá, o Zico, a Leda Nagli, enfim, muito Popovic, muita gente bacana. Isso na terceira temporada que estamos agora, né, Bárbara? Esse fundo do ah, baú legal, em casa. Legal. Porque na primeira temporada já foram mais de 30 entrevistas. Então, o bastante, vai, na entrevista, hein? É, vai na Muita coisa, cara, é muita Lu. Coisa. Muita coisa. É uma, louca. É. É, é Bom, uma delícia. Ah, esse terceiro que eu vou mostrar, ele não é um objeto, ele é uma pessoa humana. E ele é meu melhor amigo da minha vida inteira. ele tipo, Faz uns 20 anos que a gente... Não anda tanto, mas digamos, os... não, faz uns 30 anos que a gente não é tão amigo assim. Mas eu, a gente se conheceu em 1963, ou seja, há 57 anos atrás. E Sim. ele me acompanhou nas minhas piores. 40 e poucos anos atrás, né? Não, não, 63. Ah, foi 63? Ah, então tá certo. 63. 63. 57 anos atrás. 57 anos atrás. E ele ficou comigo a vida inteira. Nós passamos coisas horríveis juntas. Pesadelos que você não tem ideia. Então, eu quero apresentar. Ele é alemão. E o nome dele é Zotti. Tá aqui, ó. Gente! É. Nossa! Esse é o Zotti. Ele, ele tá vivo ainda. Você vê que coisa incrível. Ele é humano. Ele... Ele, aqui ele tá sem cabelo porque eu cortei, porque minha mãe falava que franja entrando no olho não era bom, então eu cortei o cabelo dele, eu já vomitei em cima do zote, o zote já... E ele é um, um, um urso de uma marca que se chama Stife, que é uma marca que eles falam, é pra durar a vida inteira, é um urso que dura... E de fato ele dura a vida Garantia inteira. alemã, tá aí, ó. é. Que ele é um bacana. músico de 57 inteiro. anos. É. 57 anos. E ele me acompanhou. Ele. Legal. Não é uma coisa de louco isso aqui. Demais. É. E ele está aqui ainda, tá? A cabeça está meio capenga, como você pode ver, mas ele está aqui. E eu, toda que vez demais. que eu olho para ele, eu fico muito emocionada. Eu gosto dele. Ele é meu amigo mesmo. Eu sou débil mental, mas isso a gente já sabia, não é verdade? E... Mas peraí, vamos lá, o nome Zot veio de onde? Que que Eles vêm, cada urso desses das tais ele vem com uma coisa aqui uh, com um lacre na orelha para dizer que ele é das Taif E com um nome, uh, cada um tem um nome ah. e, ele, e, e o dele é Z-O-T-T-Y E veio já uma, uh, nele, vem uma, uma tarjinha amarela e ele vem com o nome dele e aí, por acaso, é muito difícil você achar outro com o um nome igual. E aí, quando o meu sobrinho, que é meu afilhado também, tá filho do meu irmão, nasceu, eu fui procurar um, um urso na Suíça que fosse igual, a, a, com o mesmo nome que o meu. E a primeira loja que eu saí para pro, procurar... Eu sempre procurava e não achava. Eu achei. Imagina? Então Não é, existe é, essa marca? Ainda existe? O Instagram dessa marca é incrível, É, escreve STIFF, STIFF, são maravilhosos os brinquedos, tem de tudo, de tudo. É caríssimo, evidentemente, porque ele dura Mas... a vida inteira, só que <risos> ele é um bom investimento. O Bárbara, mas você era daquelas que só dormia com bichinho, levava o pai dormir na casa da avó, da amiguinha leva o bichinho, você não largava do zote? É, O zote era assim, ele dormia ele, ele era o chefe dos outros bichos. Dormia ele e vários outros junto com ele. E às vezes meu pai me encontrava no chão porque eu caía da cama de tanto bicho que eu tinha, mas em todo caso. E eu gosto de brinquedo, eu gosto de... Eu sou da, da geração dos boomers, e boomer envelheceu muito mal porque os boomers eles eram mimados eles eram meus pais fizeram a guerra então eles queriam dar para a gente tudo o que eles não tiveram então resultado acabaram estragando a nossa geração de uma maneira que você está vendo aí o resultado nós agora estamos em guerra com as greta Thunbergs da vida que acho que a gente estragou o mundo deles pois eu vou contar para os greta Thunbergs, que a gente inventou vai, o iPhone, o iPod, o iTunes, uh -huh. né? Uh -huh. é, só não inventou. Ai, uh -huh. que loucura da Narciso. O resto inventou tudo. Mas, então, é, a marca do ursinho é, é, é STIFF. O Ferrari escreveu aí. Quem está aqui com a gente também é o Guerreiro, mandando um beijão para a gente. Um beijo, Guerreiro, para você. A gente está fazendo essa live aqui. E, o ó, Guerreiro ó, você Guerreiro... no Guerreiro depois. O guerreiro, uh, o guerreiro das joias tem o meu O guerreiro me odeia. Eu sempre vou comprar joia lá. Ele sempre fala, você não sei o que. Ele me odeia. Não sei por que ele me odeia. Eu, eu odeio amo nada, ele. Nada. Falou aí, mandou um beijo. Ó, guerreiro, tá ah, aqui ó. Eu ia te perguntar disso. Eu, eu, eu tive Viva, vi Viva bem, eu e derrisada. Viva bem, e dele. Eu tive é várias presente. entrevistas com esse colar. O que, que tem esse colar? O que, que são esses anéis? Isso aí é uma reportagem é, assim, também. Eu me sinto segura com coisa de prata em volta do pescoço. Aí eu fui lá e isso aqui é um Espírito Santo, né? É um. É. Então e aqui eu, eu quis dar uma, uma fazer uma coisa diferente. Modernizada. É. E aí eu fui lá no Guerreiro. Eu fui até com a minha enteada comprar uma coisa para ela. E tava lá, dois anéis, um descrito Viva bem, live well and laugh a lot. Então, esse é, é Ria Bastante. sorria muito, é. né? isso, é. isso Tudo no a problema, ver, é. né? Então, tudo a ver. Comprei. E, ó, essa aí, Steve, exatamente isso. Ah, ah, acabou, eu não vi quem era, mas ela falou Steve, é isso aí. Agora, aí ah, é ver, eu ia ver o Ele tal, desconto, né? Lu, nem desconto Guerreiro me deu nem desconto Guerreiro Guerreiro tá vendo vamos ver se ele ainda tá vendo aí mas eu vou mandar para ele depois essa essa entrevista aqui lembrando vocês que essa entrevista vai ficar na íntegra se você chegou agora mais para o final no meu canal no YouTube em breve a gente vai editar e vai colocar no youtube.com barralu Liviero deixa o seu like Compartilhe esse vídeo, mostre para todo mundo essa história incrível de vida da Bárbara Gans. Eu sabia que esse programa ia ser uma delícia. Por mim, eu ficava aqui só ouvindo suas histórias, Bárbara. Vamos fazer um outro furo do baú em breve, tá bom? Vamos, mas aí, com coisa um pouco mais adulta, vou mostrar minha maquiagem, minhas roupas, uhum. é, é, é, alta costura, porque de fato vocês devem ter pensado que eu sou debiloide. né? Até parece, porque eu, eu pedi para você, coisas antigas, né? Porque a é vezes o pessoal é. vai mostrar coisas mais recentes e tal. E, claro, é bacana, é interessante. Mas essas coisas antigas, eu imagino que você não tenha mostrado nunca para ninguém numa entrevista, né? É essa a ideia, isso nunca. que eu quero ver. Em, em uma entrevista, nunca. Nunca, nunca, nunca. Agora, última pergunta. Você ainda dorme com os óte? Não, o Zotti, sabe onde ele mora hoje em dia? Ele ah. mora num saco de vácuo no meu armário. E eu vejo ele muito pouco. Hoje eu pedi para Simone tirar ele do armário, descer ele. E ele desceu aqui comigo e veio ficar um pouco comigo. Ai, porque que há loucura. muito tempo nós não nos vemos. Quem, quem tomou o lugar do Zotti hoje em dia? Essa ah. turma que tá aqui, ó. Pera ah, aqui, ó. já imagino. Essa gente Olha aqui, lá. ó. lá. Tá vendo? Olha lá. Esse aqui que chama-se Zig e esse que se chama Boris. Que lindo! É, esses dois assim. Essas duas pessoas que tomaram o lugar. Grandes companheiros, né? Aqui eu tenho a Madonna é. e a Bia. Grandes companheiras também de ah, Nessa pandemia, olha, é um, um, uma bênção. Por outro lado, eles agora estão mandando em mim de uma maneira... Sete horas da noite eles querem ir dormir. É uma coisa horrorosa. Eles acham que eu sou da matilha deles, é uma coisa... Você eu é não da faz noite o ou é do que dia? Que você tem? é da noite ou é do dia? Eu sou da, da, da, do dia, do dia. Eu, é, eu já fui muito da noite, eu tinha uma época que eu... ó. <risos> que ah, sim, sim. Aliás, vamos... 13 anos, né? 13 anos de, de sobriedade. 13 anos tá de chegando. sobriedade. Que maravilha. Que maravilha. Um você escreveu seu sobre... livro Isso. É, é, que que então, é, você é, é a saideira. É. demais esse título é sensacional essa saideira que você conta toda a sua saga aí para se livrar é, do álcool né e hoje eu me esse... é, é. É, é da Mardita é isso aí eu, eu fui do cigarro muitos anos também e Nem também é falha. bastante difícil né mas também é. consegui ganhar alguns quilos mas faz parte cada problema a gente resolve a seu tempo na é verdade é, mas com cigarro você não, não se mete em encrencas como eu me meti, sabe? Sim, sim, tem sim, sim. E para conta... saber, saber das encrencas, a gente vai ter que ir lá comprar. Eu já comprei o livro da Bárbara Gância, Saideira. Bárbara, Açaideira. quero te agradecer demais. Que prazer, que alegria, que honra ter você aqui participando do meu fundo do baú. Te adoro. Mas a Muito vida... obrigada, Lu. Uma honra. Eu sempre fui sua admiradora. Eu te falei isso quando a gente se cruzou agora. Sempre, sempre, sempre. Eu acho que você tem um uma astral, uma coisa simpática. Você é uma, uma pessoa que está me acompanhando já há algum tempo. E eu gosto muito de você. Ah, muito bacana. Muito obrigada. Ah, que alegria. Mano. Que alegria ouvir isso. Aliás, a gente se conheceu, para quem não sabe, na Band. Quando eu era da Band. Ou seja, faz sim, tempo. Sim. Né? E você sim, apresentava sim. o Band Esportes com isso. o... Silvio, Silvio Luiz, Luiz, que eu tô tentando trazer para esse furo do baú e que cada ano e cada dia ele inventa uma desculpa, né? Mas, tudo mas que ele velho é ranzinza. Então, Luiz, olha, ele, ele é ranzinza, é assim, ele dorme com as cabras, ele é, olha, é o zangado, é o zangado das sete noite. ele tem que dormir <risos> com as sete anões, porque eu moro em Alphaville, ele não vai... Olha, você tem que buscar ele na casa dele. É muito chato. É, é, é. é. é. Você agora, sabe o apelido dele é iogurte. Eu vou pegar ele, né? Você é. sabe agora, o apelido dele é iogurte. Eu vou pegar ele. É, faz muito bem. O apelido dele é iogurte, porque ele é baixinho, branco e azedo. <risos> vou falar com ele, vou mandar a sua entrevista para ele. Fala agora você vai ter vai ter que ir lá responder a Bárbara Gância. Um beijo que para que é ele aqui. Um beijo para ele aqui. Guerreiro é já participou o, da... o Guerreiro participou da segunda temporada do Fundo do Baú. O Guerreiro mostrou as recordações ah. incríveis. Bárbara, vou te mandar para você ver as histórias sensacionais do Guerreiro. O Guerreiro tem um corredor na casa dele só de foto de momentos assim inacreditáveis. Você vai adorar. Eu vou te mandar essa entrevista. Ele deve ter um monte, porque ele tem uma vida... É... Ele conhece todo mundo na cidade de São Paulo. Provavelmente é. todo mundo que conta no Brasil inteiro, né? É, é. E só de mim e ele é... não gosta. Gosta só Sim, ele falou, mim. mandou um beijo. Aliás, outra pessoa que te mandou um beijo foi o Osmar Freitas. Lembra do Osmar ah, que tá. mora em Nova York? Sim, claro claro, claro, claro, claro. Há muitos anos. Eu fui colega, eu fui correspondente em Nova York eu, há dois anos, anos Osmar. e trabalhei com o Osmar. Para você ter uma ideia, a gente chamava ele lá em Nova York de Mr. Google. Porque o cara sabe. Você sabe, sabe que YouTube. o Osmar. O Osmar falava o seguinte: que ele já nasceu com um erro gramatical, que ele não sabe como ele é jornalista. Porque devia ser Osmares. Ou senão Omar. Não tem como ser Osmar. Né? Começou uma britadeira é aqui, eu estou desesperada. Aqui, que que foi? ó. Está ouvindo? A britadeira. Ixi, obra! É, olha só que coisa desgraçada. Vai lá. Ah, não, que inferno, não. Ah, meu santo Deus. Nem na pandemia deixa a gente em <risos> Querida, um grande beijo. beijo. Obrigadíssima. Foi maravilhoso. Beijo, então... beijo, beijo, beijo. Até Obrigada a, a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos que estão aqui. Um beijo. Gente, Bárbara Gância no furo do baú, que alegria, não é não? Que papo delicioso, eu sabia, eu sabia que ia ser assim, porque a Bárbara é daquelas pessoas interessantes, como eu disse no começo, bem vividas, já viajaram para vários lugares, conheceram várias pessoas, leram milhões de livros, né? Então, com certeza ia sair muita coisa boa desse baú. Eu convido você que está aqui na minha página a se inscrever, aqui no Instagram, Luliviero no Twitter também, no Facebook Luliviero e o meu canal no YouTube, youtube.com barralu Lá tem várias entrevistas do Furo do Baú. Procura na playlist Furo do Baú, você vai achar tudo lá. Muito obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo e até o próximo Furo do Baú.